Beleza, cambada. Olha eu aqui agora com o Jonathan do canal... Qual que é o canal mesmo, cara? Toca do Tux. Toca do Tux. <risos> não, brincadeira. Cara, prazer realmente conhecer você pessoalmente Obrigado. aí, tá bom? Primeira vez que a gente tá junto, galera, depois de... A gente trabalha junto quantos anos? Três, quatro anos na GeoStore. Store. Com... E na verdade todos os projetos do Jiu Linux, se não honorário. no honorário. Mostra cadê o crachá aqui do Gabriel. É, ó. os de <risos> o Geo Linux. Aí, o crachá. E esse já é o segundo que eu tenho, né, que do evento da Red Hat também foi, né? Foi, foi. E teve também, na verdade, o da MD também que eu fui através do canal de Linux. Verdade, é. verdade. Pois é, o problema é que eu não moro em São Paulo, né? É. Então, ah, os eventos que, que carro. os eventos que acontecem aqui fica complicado de ouvir, mas dessa vez deu certo. Então é. a gente se reuniu. Exato. Então é isso. Cara, sim, eu tenho uma curiosidade como é que você começou o de Linux? Eu basicamente sei, mas O canal ou o blog, você disse? O canal o canal depois que eu tô do blog acho que o blog é isso então começou primeiro eles são meio ligados na verdade assim o blog ele já ele começou em 2011 mais ou menos é? como uma coisa com um objetivo completamente diferente na época eu dava aula de montagem e manutenção de computadores preparando um dos meus primeiros empregos e aí eu simplesmente queria um meio de comunicação com os meus alunos onde uhum. eu pudesse postar links para eles baixarem coisas assim começou com essa ideia. começou né? isso tudo no blog começou isso no blog e aí, nessa mesma época, tanto que os primeiros posts do blog, hoje em dia, claro, obviamente eu apaguei essas coisas, não nada a ver, né? Tinha posts no blog com serial de Avast, serial de Windows. A época da pirataria, eu fiz um vídeo esses dias aí a respeito de como eu larguei o crack, né? Então, nessa época aí eu ainda tava tava nessas. Mas foi na mesma época que eu comecei a me interessar por Linux. O nome de Linux, eu não sei bem da onde saiu exatamente, foi, sei lá, alguma, algum devaneio. Assim, pensei, <risos> ah, vai ficar, so, soa legal, na minha cabeça soa legal e foi. geolinux.blogspot.com. Ah, você B... conhece o Blogspot também. Exato. Mas eu criei nessa época para anotar as coisas que eu aprendia sobre Linux, porque a, a comunidade, na verdade eu nem conhecia o termo comunidade, hum. software livre, open source, para mim era Linux. É a única coisa que eu tinha ouvido falar. Não tinha ninguém para me explicar também é. muito bem, assim, tinha alguns. É, sites que eu gostava, que hoje em dia estão meio abandonados, tipo o Ubuntu Dicas. Ah, legal. Apesar de que eu não comecei com o Ubuntu, eu não consegui usar. O Ubuntu Mint eu consegui usar, o Zorin eu consegui usar. Uma das primeiras distros que eu testei tipo no meu computador foi o Sabayon, que uhum. é baseado no Diantu. E a primeira distro que eu tive contato, e na verdade repelência, né pela forma com que me explicaram, foi o Debian 5. <risos> o ah, porque o cara que me ensinou, era o um professor do curso lá... Não, não, foi não. Não, não foi cativante, não foi cativante. Enfim, e aí foi assim que o blog começou. Comecei a escrever anotações para mim. Ah, como deixa a barra do Gnome transparente? Aí lá escrevi Nossa. um negócio para mim. Quando eu vi que o pessoal começou a acessar, né? Tipo, opa, 10 acessos num dia. Eu pensei, <risos> ah, vou escrever melhorzinho, né? Para apresentar para a galera, já que tem gente chegando aqui em casa. Deixa eu, <risos> deixa eu dar uma arrumada aqui. <risos> Aí quando vi, tipo, 100 acessos por dia, 1.000 acessos por dia, aí eu tava, nossa, é isso aqui que eu vou fazer. Reza a lenda que é, os primeiros 1.000 acessos você nunca esquece, né? Pior que cocaína, que você dá pra pessoa que ela fica louca, assim, querendo fazer mais, mais, mais o um negócio. E é bem isso mesmo? É, é, por aí. Dá pra dizer que é, dá pra dizer que é. E aí o blog ele foi se profissionalizando ao longo do tempo. E pra melhorar um pouco mais o conteúdo, comecei a pensar, pô, 2012, a Valve lançou a Steam para Linux, se eu não me engano, 2012, final aí de 2012 para 2013. O canal ali até já existia, a conta, mas não tinha vídeo nenhum. E aí eu pensei, eu vou ser o primeiro YouTuber brasileiro, não tinha, nem, nem tinha pensado na palavra YouTuber, né? Mas você é o cara que vai postar vídeo de gameplay de jogo de Linux, pra mostrar pra galera. O canal começou Sim. com essa iniciativa. E aí depois... Enfim, uma coisa levou a outra, como se diz, né? E a gente tá nesse, nesse patamar aí agora, com as coisas indo muito bem. Aquele blog que começou lá com 10 acessos por dia, hoje deve estar tá batendo em 60 milhões de acessos já. É, é, é o meu ganha-pão, é o meu sentido de vida, assim, uhum. junto com outras coisas que a gente criou junto, inclusive, a GioStore, o Diolino C.A.D., mais coisas virão ainda, podem ter certeza. Então um foi, trabalho, foi. mais ou menos isso aí. Não, que legal, cara. E, tá, e isso tudo então começou através do blog. O blog foi meio que o cerne, né, a origem do negócio, assim, e os outros projetos saíram meio que a partir dele. Como eu não sou muito criativo para nome, é tudo DI alguma coisa. <risos> tá certo, né, <risos> E depois o canal foi exatamente por causa da Steam. Foi, foi por causa da Steam, e aí eu comecei a postar, mas eu também comecei a me tocar que eu não era nada bom, né. Se você for <risos> ver um dos vídeos... É... Primeiros vídeos, tem várias coisas Uma que o segmento de games é um segmento Bem saturado no YouTube, pra você crescer Nisso, você e... precisa ter Algum diferencial, alguém tem que te ajudar Que já tem uma certa fama, assim, depende De vários fatores é, A curto prazo é bem difícil de você é. Crescer um canal de jogos, assim Porque tem monte, né? Eu diria até médio prazo Dependendo do que você chamar de grande Também tem essa questão, né? Você é difícil E jogos pra Linux também é um, é um nicho dentro de um nicho Então já ficava um pouco... Limitado, complicado né? a Steam naquela época não tinha a mesma quantidade de games que tem hoje em dia hoje em dia é fácil, você tem um canal de Linux de jogos, é só, enfim, consultar a lista lá, tem 3, 4 mil jogos para você brincar e dá pra você fazer um canal tranquilo é. É, mas na época não tinha e aí eu comecei a fazer coisas que eu fazia no blog só que em vídeo, tipo um tutorial que eu escrevia lá, eu, eu resolvia compartilhar no blog, dar as minhas opiniões sobre as coisas, mostrar as distribuições com o tempo os formatos e os patrocinadores foram chegando Então a gente teve que ir se adaptando As coisas que iam chegando também é, Hoje eu considero o Linux mais um canal de Tanto o blog quanto o, o canal do YouTube em si Um canal de tecnologia Que foca muito no open source Diferente dos demais Esse talvez seja o diferencial Então a ideia é trazer reviews de equipamentos hoje em dia também, os unboxings que a galera não, curte bastante lá, sem deixar essa ligação com o Linux, porque é interessante que se eu pegar uma câmera qualquer, eu vou testar lá no Linux, né? Que é uma coisa que geralmente a galera que faz review aí não faz. Tudo todos os hardwares que eu pegar, eles vão ter de alguma forma ali ligação ou são Android, que é uma de certa forma a distribuição do é Linux. Então, é meio que nesse sentido que a coisa anda hoje em dia. Ah, que legal. E assim, como é que você ficou sabendo de Steam pra Linux, você consegue lembrar, assim? Tem coisa que a gente pede, assim, né? Olha, gente, mas... sinceramente, provavelmente por causa de, da notícia de algum site ah. é, internacional que eu gosto de acompanhar bastante mídia internacional, é possível também que tenha sido algum site brasileiro, tipo um Tecmundo da vida, alguma coisa do tipo, mas sinceramente eu não, não lembro como foi, assim, a época do lançamento. Se eu voltar no post que eu fiz na época, talvez eu tenha explicado <risos> lá como é que foi o negócio. Mas é curioso porque até a, a Valve lançar a Steam para Linux, eu não, nem sabia direito da existência da Steam. Tipo, eu uhum. sabia que estava lá, mas nunca tinha mexido, nunca tinha criado conta, não tinha jogo original na Steam nem nada. Minha vida era de tapar o olho. <risos> né? Nesse sentido. E no caso do Linux, depois que eu migrei, porque eu migrei para Linux antes da Steam mesmo, uhum. eu jogava os games que tinha já, que não eram muitos de fato, mas que me divertiram bastante. Tipo, Urban Terror, que é tipo um CS 1.6, assim. Eu lembro de jogar com o Mano Cure, é, um abraço é. pra ele inclusive é, enfim vários games nesse sentido assim que eram fracos realmente se você for comparar com é, os, o, os padrões comerciais que hoje o Linux tem já é. né mas foi foi assim que começou ah que legal e esse é o primeiro jogo não dá para lembrar tá cara o primeiro jogo que eu comprei uh, na Steam de Linux foi deixa eu puxar pela memória <risos> acho acho que foi o Left 4 Dead 2. Nossa, acho que, que foi ó. o Left 4 Dead 2. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Eu lembro que o primeiro game, ou foi o Postal 2 também, que é um game bem controverso esse tem pra Linux também. É, mas o primeiro game que eu zerei de Linux nativo foi o Metro Last Light. Uhum. Um AAA muito bom, assim, é. que só tinha ouvido falar. E aí, porque saiu pra Linux, eu acabei comprando, assim... No início era fácil, saiu um jogo, eu comprava, porque não era tão caro e tal. Mas hoje em dia tem muitos jogos, se for comprar tudo, tu vai à falência. Né? <risos> mas eu tenho uma biblioteca de jogos pra Linux, assim, razoável. Deve ter uns 120, 140 jogos. Né? Na quantidade boa, eu tenho o quê? 17? <risos> é, eu tô colecionando aí, eu tenho mais de 5 anos de conta Steam, é, então... Isso é verdade. Inclusive, a gente tava vendo né, o jogo lá... Acho Tudo que você tem que vir um pouco mais pra, pra cá, você tá fora da... Do... <risos> <risos> é, a gente tava vendo, inclusive, Dota lá, né? Você mostrou lá, qualidade Sim. gráfica muito boa. Você falou que é concorrente do LoL, né? Isso, é. são os dois MOBAs que a galera gosta de jogar, né? League of Legends e, e, e Dota. O, o LoL até você consegue rodar via Wine. Eu mesmo mostrei no canal, instalar via Lutris. Funciona também e tal. Tem seus problemas de desempenho, mas dá pra jogar. Eu consigo jogar no meu notebook aí, que tem Intel Dragon Graphics. Eu mostrei já em é, vídeo, legal. isso aí, inclusive. Mas o Dota é nativo, roda Vulkan, inclusive, então é, esses jogos da Valve foram os primeiros a ser portados, o CSGO, você joga no Linux, o Dota, o Left 4 Dead, que eu falei antes, enfim, todo o War on the Box da, da Valve, Team Fortress tal, tudo Não, isso roda é. no Linux. Isso aí, o que, que a galera pode esperar mais do canal? Que tem coisa pra caramba, né? Cara, tem muita coisa, na verdade, para vir que eu nem consigo esquematizar eu pego todas as sugestões que vocês mandam e coloco numa lista, assim, vou tentando destrinchar, né? Nem sempre eu consigo postar o que eu quero postar, porque como o canal cresceu, tem certas obrigações que a gente tem, tem metas de visualização, os patrocinadores cobram e tal, tem, é. tem um lance, assim, que nem todo mundo entende até, de repente, estar tá desse lado da câmera, entende? É. Então assim, tem certos vídeos que saem em determinados momentos Que se fosse pelo meu gosto, talvez não postasse naquele momento específico eu Preferiria falar sobre um outro Mas questões contratuais, assim, às vezes obriga e tal Mas reviews de distribuições vão continuar Logs opinativos a respeito do mundo Linux, que eu gravei até alguns aí é, Eu vou fazer gravação de vários unboxings Tem um monte de coisas que o pessoal da GearBatch mandou lá para fazer unboxing e ainda testar Coisas que vêm, tipo computadores que vêm com Windows para gente instalar Linux, obviamente, para ver se funciona, <risos> se vale a pena você comprar se você está com essa intenção. Entre muitas outras coisas que eu convido quem não conhece a acessar lá. Procura de Linux no YouTube, você vai achar bastante coisa. Tem tutoriais, umas coisas que eu. Olha, um segredo. Então, eu vou contar um segredo? Hum. Pode ser? Opa. Talvez esse vídeo saia antes de eu postar esse conteúdo. Mas um dos vídeos que eu preparei. Um roteiro legal é como montar um servidor de streaming Windows para jogar no Linux. não Olha que doido! Então, é? se você tem um Windows em casa, tipo um PC que você não usa para outras coisas, você pode instalar um Windows 10 nele, por exemplo. E aí, não é aquele lance de streaming da Steam mesmo, é outra coisa. E aí você consegue streamar os jogos do Windows e jogar no Linux, uh, por exemplo, League of Legends nativo, hum. é, Overwatch, o que você quiser. Na verdade, desde que esteja em rede local, ele vai funcionar. Ah, Bacana. que doido, que Tem legal. Tem muita coisa aí por vir, então vocês não perdem por esperar. Nossa, eu gostei do spoiler. É um spoiler, é um spoiler. É, Isso então, cara, valeu mesmo. Valeu. Show de bola. Prazer, tá no Toca do Tux. É nóis. Caru.